Olá, internauta! Começa agora o moído da redação desta quarta-feira. E Ricardo Coutinho oficializou a pré-candidatura do deputado Luiz Couto ao Senado Federal. Couto ocupará a segunda vaga de senador na chapa de João Azevedo, que já conta com veneziano Vital do Rego como primeiro senador. O petista revelou que um dos pontos que o fez aceitar o convite foi a aprovação do ex-presidente Lula, a quem consultou quanto à proposta. E falando em PT, o partido realiza nesta quinta-feira o lançamento oficial da pré-candidatura de Lula à presidência do país. O evento acontecerá em Ropessoa, no Sindicato dos Bancários, a partir das 18 horas. Já o deputado estadual Frei Anastácio finalmente revelou que será o substituto de Luiz Couto na disputa por uma vaga na Câmara Federal. Segundo Anastácio, a decisão foi tomada conjuntamente após a oficialização de Couto ao Senado. Estes foram os destaques desta quarta-feira. Para mais informações, acesse blogdogordinho.com.br. Até mais!